Oi, águas cinzas, padrões, caos e estabilidade. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. E aí, beleza? Vamos abordar um vídeo de hoje, é mais, não, não vou dizer filosófico, mas é mais reflexivo, né? para gente matutar algumas coisas de, de observação. Então, nós vamos ver o, o sistema como é que ele está caminhando, a introdução de areia no sistema, um filtro de areia, e a força que o efluente faz, a resistência da areia, ele, o efluente tem que passar uh, pelos interstícios da, da, da, da pedra, do seixo rolado, e também da areia, né? do, dos vãozinhos entre os grãos de areia. Isso gera uma resistência ao fluxo da água. E nessa resistência a água vai buscar o caminho com menor resistência para poder passar. Isso acontece também com fiação elétrica, com tudo. Né? E na emergência, como se fosse um olho d'água, ele vai formando diferentes padrões. E a partir dessa observação, eu faço uma interferência nesse sistema que está se estabilizando dentro daquele padrão, e aí entra o caos no meio da, da história, tudo muda, muda um monte de coisa, e, e essas observações são legais para a gente ir refletindo e, e trazendo isso para o nosso cotidiano. Né? O, a natureza tem padrões que vão do micro até o macro. Eu, eu vou trazer um outro vídeo, uma hora dessas, que esses dias eu, eu dei uma palestra virtual para um, um pessoal de biologia de uma universidade de, de São Paulo, e aí eu estava abordando justamente os padrões naturais e as relações desses padrões ou, ou dessas possibilidades com a construção de casas ecológicas, sistemas de, de tratamento, até colônias espaciais. Né? Quem, quem acompanha aí o canal sabe que eu gosto de abordar uns temas meio estranho de vez em quando e foi o caso lá com, com eles. Então eu trago esse, esse vídeo depois para vocês. Se eles me mandarem a cópia, como a gente combinou. né? Então, a partir da dessas observações, a gente vai refletindo também qualquer ação ou não ação que a gente faça em nosso cotidiano, elas vão reverberar de maneiras que a gente nem imagina, mas que a gente pode suspeitar na hora que de fora a gente observa padrões e diferentes interferências que a gente faz em um sistema qualquer. E se uma interferência pequena acaba gerando uma mudança, uma transformação grande em todo o sistema, a gente passa a entender que, por exemplo, vídeos como esse podem acabar gerando mudanças grandes né, de proporções que a gente desconhece. Ou vídeos como esses né, de... É a mesma coisa, né? De, de construção de sistemas de tratamento de efluentes, de assunção da responsabilidade pessoal pelos lixos que a gente gera. Está tudo conectado e interconectado. Mas, ok, vamos lá, vamos ver o vídeo. Avançamos um pouco mais, eu remodelei a estrutura das pedrinhas. Por aqui ainda vou com, colocar mais pedras, é que eu abri um espaço para colocar areia para ver como é que funciona e as os seixos rolados que estavam aqui eu transportei para o próximo filtro e aí para ver e acompanhar a evolução eu retirei um pouco de areia aqui do, do final a gente percebe que... Olha só, o efluente está chegando. Olha, muito legal. Né? E na medida que eu tirei a areia, alguns padrões começaram a emergir. Então veja que interessante. Mexer na, na areia fez com que a água ficasse turva. E desse pontozinho está emergindo a água que passa por baixo, que aqui embaixo da areia tem ah, o seixo rolado. Então, é essa água que passa por baixo e emerge por dentro da areia, daqui a pouco isso daqui tudo vai estar tá claro e a gente vai enxergar melhor a água. Né? Mas olha o padrão ou os padrões que vão se formando aqui do lado. Esse aqui ao mesmo tempo que parece uma vela, a chama de uma vela, ela lembra também um órgão feminino. Né? A, a vulva indicando, sugerindo para a gente que aqui se trata de um, um processo feminino. É, eu estou pensando nisso ainda. Porque os padrões se, re, se repetem no mundo natural, padrões de todos os tipos, se repetem do micro ao macro e do macro ao micro. Então, quando a gente fala de, de padrões, é, a, a espiral de uma galáxia a espiral das escamas de um abacaxi, a espiral de uma samambaia, de um broto de samambaia abrindo, elas seguem padrões. Né? E isso tem uma correlação matemática. A mesma coisa vai acontecendo aqui nesse processo. Então, é legal perceber os padrões que vão se formando a partir de trabalhos que a gente vai fazendo. Olha como é que, que vai modificando com a mudança. É, a, vocês não viram aí, mas bateu um vento, uma brisa um pouco mais forte aqui, está batendo outra vez. E isso está mexendo com a superfície da água e fazendo com que aconteça um... Mudanças de, de padrões ah, é muito legal, né? Muito legal acompanhar essas coisas. Vou fazer uma, uma experiência. Eu vou mexer lá no fundo outra vez. Só para a gente acompanhar o que é que vai acontecer. Ok. Então, eu, eu mexi na água, interferi no, nos padrões e aos poucos os padrões, algum padrão, eu provoquei o caos nesse sistema e vamos ver o, o que é que vai emergir a partir desse caos, olha ali, está surgindo um olho d'água nesse processo, vamos ver como é que as coisas vão caminhar. Olha que interessante. O padrão agora já está mudando. Está surgindo um novo olho d'água. O efluente que está aqui em cima. E, e olha lá os amiguinhos que vêm toda hora caçar. Joãozinho de barro. Casalzinho. <risos> Voltando aqui, aquele efluente está passando por baixo pedras, está atravessando a camada de areia. E como eu tirei parte da areia, o efluente está buscando um caminho para vencer esse obstáculo que foi colocado aqui, que é a areia. E aí vão emergindo pontos de saída desse, dessa água. Vamos ver esse aqui como é que ele vai evoluindo. Já bem diferente do, do anterior. Fiz uma nova intervenção, desestruturei o sistema que estava se formando. Hoje nós vamos acompanhar, olha só o, o fluxo se intensificando, vamos ver o que, que vai acontecer. A gente mexe nas condições internas de, de um sistema E aí, o, o sistema acaba respondendo de maneiras diferentes. Essas experimentações são muito interessantes, porque podem provocar na gente mesmo um punhado de, de sensações e, e de aprendizados. Porque enquanto eu estou gravando, eu estou refletindo, pô, internamente a gente muda padrões internos, a gente mexe, o, o caos se instala, a gente faz alterações internas e isso acaba refletindo de alguma maneira na superfície. Então, aqueles padrões eles não estão não se apresentando aqui novamente com essa última mexida, mas a gente vê que continua. Interferindo no, no fluxo dessa água. Se a gente pensar no nível de consciência ou nas emoções, né? ou mesmo no, no plano físico, as interferências que a gente faz, elas vão evoluindo de alguma maneira e, e determinando padrões. Olha, parece que está surgindo... Alguma coisa nesse pedacinho aqui na região central do vídeo. Opa! Olha só! Alguns minutos depois e já filtrada, a água está clarinha. E a gente consegue ver o fundo da piscininha. E consegue ver os ipês, os galhos dos ipês refletidos na, na linha d'água. Ok, então, se estiverem curtindo, não esquece, dá um joinha, um like, um gostei, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilha com os amigos, eventualmente essas reflexões podem ser é, de interesse para outras pessoas, compartilha aí, né? E não esquece, deixa o likezinho aí no vídeo. Então, por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!